Olá, tudo bem? Tá a fim de receber a minha ajuda com o seu negócio por um ano sem pagar nada? Pois é, eu quero muito ajudar você a empreender de forma consistente e eu tô oferecendo uma consultoria gratuita a todos os meus alunos, mas atenção, é somente para os alunos do meu curso de empreendedorismo online. Além do conteúdo do curso que vai te capacitar a ter ou a melhorar o seu negócio, você vai ter a minha ajuda nessa caminhada por um um ano, um ano, através do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, somente para alunos. Isso mesmo, não é nada de conversas vazias, e sim consultoria em tempo real. E aí, gostou? É só acessar o primeiro link da descrição e conhecer o meu treinamento. Te espero lá! Nós vamos falar sobre diversos assuntos importantes. E só para te deixar com muita vontade, anota aí alguns deles. Precificação, persuasão, marketing, técnicas de vendas e muito mais. Deu um basta nessa montanha russa que é a sua caminhada no empreendedorismo, que eu sei, viu, que você cansou de não dar certo, cansou de perder dinheiro, cansou dos outros falando eu te avisei, <risos> vem comigo porque eu quero e posso te ajudar e eu tenho certeza que você quer e precisa da minha ajuda